vande guru pada dandam bhakta binda saman, se caitanya prahum vande nita ananda sahoditam se nanda nanda bande radhika charanodayam dayam gopi jano samayuktam binda vanam, manu, Bancha calpota rua, cheque pass indo bebacha. Patitanang pavone pavishna vi pio namu nama mukankaroti vacha lang pangung lang hetigrim. Yatke Shnavakti Padi Devi vatto hi namo nama narahavya namaskitta narancha ibanuruttamam devin swaraswatting vasam tatoyo humadir Shankirta kishno kathu pudhis gauri abhattrisho prakasa nijha guru vakti yukto Bhakti promodaksh jagod barunu Deyam sada paribhavagnam avish to do hum De thas Bande maha purushati charuna revindam Yat pa the palavanakachandam anichataya bisphuriji toki me pigo bovadus vadorsi poronan uragro sasagro sarimorti saradika mahika da sri kishna chaitanya prabhu nitya ananda sivaditya gada gaurabhakta sri kishna chaitanya prabhu ananda Sivadvaita-gadadharasivasadi bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Ajaanulambi, Tavujjov, Kanukaa, Bodanto, Shankiratanoy, Kapitaro, Kamala, Yataksa, Visham, Baru, Dijavaru, Palu, Bande, Jigat, Karuna, Bhataru, Hari, Krishna, Hari, Krishna, Krishna, Krishna, Hari, Hari. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Mahé Haré. Namam e Gangi, Tabhad Pankajam, Surasurir Bandito Diparupam, Muktiin Ch Muktiin Chadasa Pavan Rupen Sada Naranam Ganga Taranga Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tobam Vagam Nara, you know Mada Puharam Vagi sajusso bada ne lakshmi just vakshasi just yasthi de sambi vam vishinga maham haji hari krishna hari krishna krishna krishna hari hari hari rama hari rama Rám, Rám, Hade, Hade. Yadite haripadu rasapanaparam hedayam satatam tajajyam kathasa kalam vipalam bhaja bodrum ka nanu ranjividum Gaudiya Gosthipati Shri Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru. Guru Vistamadhi Um homem sem rendição é comparável a um animal. Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse, sem rendição aos pés de lótus de um Vaishnava puro, é como um animal, o pior do que um animal. Uma fera, uma fera feroz, é guiada pelo seu próprio instinto. Mas nós, seres humanos, nós, Recebemos o dom da racionalidade, portanto, conseguimos entender a importância da rendição né, a um guru auto-realizado. Vaishishtha Muni, vai dizer que os seres humanos e os animais, no fundo, agem da mesma maneira. Vaishista é um personagem descrito no Bhagava, também na literatura védica. Os animais se alimentam, dormem, têm filhos, têm medo, se protegem, assim como os homens. A única diferença é que os seres humanos possuem uma racionalidade, para que eles possam entender o que é bom, o que é mau, aquilo que deva ser feito, aquilo que não deva ser feito, para que eles possam alcançar perfeitas conclusões e guiem a si mesmos na direção da plataforma mais elevada da consciência. Eles têm, eles têm inteligência uma mente para conseguir alcançar Deus. Se os seres humanos quiserem, eles podem fazer isso. Se eles não quiserem, então eles são como animais. Em inglês, nós encontramos esse provérbio. Deus ajuda quem ajuda a si mesmo. Então, de acordo com o Gita, encontramos este mesmo conselho. No Bhagavad Gita, o Senhor Supremo vai dizer Tente ajudar a si mesmo. Tente sair da ilusão material. Tente liberar a si mesmo. Porque se você não tiver esse desejo, se você não quiser ser liberado, se você não quiser sair da ilusão, quem sou eu para tirar você da ilusão? Em primeiro lugar, nós precisamos ter um desejo sincero. Eu quero sair da ilusão. Se você não desejar isso, como pode acontecer o processo? A alma condicionada tem seu próprio arbítrio, seu próprio desejo. O Guru, o Vaishnava puro, não pode aplicar alguma força e forçar as pessoas a sair da ilusão. Se eles forçarem as pessoas a sair da ilusão, isso se tornaria karma. Se o Guru empurrar alguém com um aluno, com um shiksha, com um discípulo, isso não é bhakti, isso seria karma. O comportamento correto do Guru, é mostrar um ideal, apontar o caminho, mostrar o siddhanta, brilhar como fogo para que o discípulo sinta a atração ao ouvir seu Harikata. E nessa, nesse caso, as pessoas podem ser liberadas. Caso contrário, não é possível. Não se coloque em condições miseráveis. Não convide a, a, a inauspiciosidade, a depressão, a tristeza. Tudo isso é inútil. Um sado nunca se sente deprimido em nenhuma situação. Nem diante da morte. Suponha que em um segundo a morte me leve, esteja para me levar embora. Mesmo assim, o sado nunca se sente deprimido. Isso está comprovado em diferentes shastras no Bhagavatam, em outros textos sagrados. Vishalpati, ele estava pronto para cortar a cabeça de Jarva. Ele estava pronto para decepar este devoto. Mas mesmo naquele momento, Bharati não estava ele não tenso. Ele não pergunta por que, que você quer me matar, me largue, me deixe, me poupe. Jaradji Maharaj está tranquilo e sereno porque ele sabe que tudo que acontece, direto ou indiretamente, é feito por Krishna. Então, ele, pode, ele pensou, se Krishna quiser me matar, ok. Não tem problemas. Maharaj está contando que quando ele foi a Kurukshetra, ele viu essa deidade de Bhadrakali. Diante dessa deidade, eles estão para decepar a cabeça de Jarva Maharaj. E essa Badra Kali, de dentro dessa deidade, a própria Maya, a própria Durga saiu de dentro da deidade, a própria Kali saiu de dentro da... E ela pegou a, a, a espada da mão dele e cortou esses bandidos, ela cortou a cabeça desses bandidos, ela decepou a cabeça desses bandidos, cabeça desses bandidos pessoalmente. O sangue jorrou nesse templo. Está escrito isso no Bhagavatam. É como num jogo de futebol. Devi jogou as, as cabeças deles. E, e, e algumas bruxas se manifestaram ali e brincaram com a cabeça desses bandidos. Então a própria Devi, a própria personificação de Maya, no fundo, ela sempre protege os Vaishnavas. Ela sempre quer proteger os Vaishnavas. Então, nós não temos que esperar que Prakriti, Prakriti Devi, a deusa da matéria, hum, ela é Maya, ela é Kali, ela é uma expansão de Parvati. Nós não devemos imaginar que ela venha nos atacar. Mas elas precisam ver quando Durga e Kali veem que nós realmente estamos interessados em fazer Guru Seva. Nós temos uma a afinidade pelo Guru Charan, pelo comportamento do Vaishnava puro, então, ela aceita nos proteger. Se você pensa que você pode comprar livros no mercado, se você tem um plano, você vai comprar livros no mercado, na livraria, e você vai ler os Vedas. Você não vai entender o Shastra. Na sua vida inteira, você não consegue decifrar. Somente pela misericórdia do Guru. Somente pela misericórdia do Guru, você pode entender o Shastra. Hum, isso é um ponto fundamental que você precisa entender. Sem a misericórdia dos Vaishnavas, você não consegue realizar o Shastra. Somente então você vai poder condividir os sentimentos ligados ao Shastra. As pessoas que não estão na linha do Guru Parampara perfeito, elas não sabem quem é o Vaishnava é é um e quem não é o Vaishnava. Quem é um Vaishnava e quem não é? Você consegue entender isso sozinho? Você acha que você consegue? Você é qualificado para dizer quem é o Vaishnava? Você acha que uma alma condicionada pode dizer isso é o Vaishnava, aquele não é Vaishnava? Ah, porque ele recebeu um favor desse e foi, se sentiu ajudado por aquele, então ele vai dizer, ah, esse é Vaishnava, aquele não é Vaishnava. Nós não podemos pronunciar isso, a estabelecer quem é Vaishnava e quem não é. Nós não podemos deixar isso na mão das almas condicionadas. Eles são tolos. Os materialistas podem dizer o que eles quiserem. O que tem a ver conosco a opinião das pessoas sobre quem é Vaishnava e sobre quem não é? Então, se é tão fácil assim alcançar Divya Gyan, se é assim tão fácil tomar Divya Gyan, receber misericórdia, se bastasse só dizer, ah, eu estou sob a misericórdia de Tal Vaishnava. Ah, mas por que, que as pessoas não alcançam conhecimento transcendental? Se você procurar no mundo inteiro, pouquíssimos realmente têm Divyagyan, conhecimento divino. Por quê? Qual é a coisa principal? A coisa principal é esta. Sem Guru Kripa, sem que o Guru se satisfaça com o seu comportamento, você não pode desvendar o conhecimento eterno. Não se trata de uma pessoa ser eficiente, uma pessoa preparada para fazer isto, para fazer aquilo. Uma pessoa que estudou muito. Ele também tomou Diksha. Ele foi fazer seva ali no templo. Maharaj está contando desta personalidade que tinha essas características. E fazia tudo, cantava. O Gayatri estudava o Shastra, pronunciava mantras, seguia o Ekadas, o Ramnava, o Nirshimachatudas, ele fez como todo mundo. Mas mesmo assim, ele não alcançou Bhakti. Por quê? Porque uma pessoa que faz tudo isso, se não tem amor pelo Guru, se você tem amor pelos lotos pés do Vaishnava, do Guru Pada Padma, somente isso pode te guiar. Esse amor não é uma coisa não falsa, não basta dizer ah, Eu amo muito, eu admiro É algo que você precisa compreender O Vaishnava, amar as suas características Amar o seu Siddhanta A sua pureza Enxergar essa pureza Enxergar porque ele é o Vaishnava puro Caso contrário, você não alcança a Bhakti Shri Acharya diz Se alguém se alguém não demonstrar este amor forte aos pés de lótus do Guru Pada Padma com as suas ações, ele pode aprender todo o Shastra, muitas coisas ele pode fazer, mas, mesmo assim, ele não vai receber Bhakti. Para Bhakti, nós temos que colocar em prática esse amor, demonstrar esse amor aos pés de lótus do Vaishnava aos seus ensinamentos, esse é o ponto principal, essa é a base a, a, através da qual Shri Guru pode lhe dar realização espiritual. Se eu aprender o Bhagavatam, se eu aprender todos os, os, os Vedas em escolas aqui e lá, muitas pessoas fazem isso, eles vão aprender o Bhagavatam, decorar o Bhagavatam. Eles vão aprender o Bhagavatam, em Ayodhya, em vários lugares. Eu já fui lá em lugares onde as pessoas aprendem o Ramayana, isso e aquilo. Eles pensam que decorando o Ramayana, que aprendendo o que está escrito no Bhagavatam, memorizando tudo isso, ele vai poder dar aulas sobre o Ramayana e as pessoas vão achar que ele é uma pessoa espiritualizada. Em todos os lugares, centenas de milhares de pessoas estão fazendo isso. Eles estão prontos para dar aulas. Eles se preparam, decoram e vão dar aulas. Mesmo antes de ler e de decorar, eles querem já dar aula. As pessoas antes de aprender querem dar aula. Eu estou falando de um fato estudante do Bhagavatam. Eu não estou inventando isso de Shambhava. Eu realizei tudo isso, eu vi isso. Eu sinto que isso acontece. As pessoas estão todas interessadas em dar aulas sem receber para receber honras, mas elas não estão prontas para escutar do guru dos Vaishnavas. E até que alguém serve o Vaishnava puro, toma abrigo dele. Se ele não acender, se, ele, se a pessoa não aprender o shastra, as escrituras, no curso do Seva, no curso dela servir o Vaishnava puro, ela não vai receber nenhuma realização, não vai adiantar decorar nada. Então, se eu explicar um ponto que exemplifica isso, talvez vocês entendam melhor. Existia esse brahmana que achava que era um grande pandita, que achava que era um grande erudito espiritual. Ele foi para Varanasi, aprender o Veda, o Vedanta, tudo isso, decorar tudo. E ele voltou para o seu hum. própria cidade, para a vila onde ele morava. ele vai pedir para o rei. Depois que os ingleses se foram da Índia, os reis se tornaram como senhores de terra, assim como pessoas locais, que tinham muitas posses. E ele disse, olha, eu aprendi os, os Vedas, então se eu conseguir receber o favor do rei, eu vou ganhar muito dinheiro. Eles vão em todos os lugares, Eles vão para o Nepal, vão para cá, vão para lá. Nosso templo costumava dar acomodação para esses estudantes que vinham do Nepal, de lá para cá. Eles vinham brindavam para aprender o Bhagavad Gita. Eu dizer, ok, fique aí, você pode ajudar a fazer algum seva, limpar o templo. Essas pessoas, tem centenas de milhares dessas pessoas que querem decorar as escrituras, mas qual é o objetivo deles? Não é obter Deus, esse é o ponto principal, não se esqueça. Muitas pessoas vêm até mim, dizia Bhakti Pramodho Purigosa Maharaj, mas o objetivo deles não é alcançar Krishna, eles querem tomar sannyasi de mim, diksha de mim. Pessoalmente, Bhakti Pramod Goswami Maharaj disse isso para mim. Meu filho, o objetivo deles não é me amar. Eles me disseram isso, Bhakti Pramod Goswami Maharaj disse especialmente. Ele disse: as pessoas não vêm aqui para aprender a amar um santo, para me amar. Eles vêm para receber reputação. Eu decorei os Vedas, eu recebi sannyasa de Bhakti Pramod Goswami Maharaj, então, por favor, preste reverências para mim, me dê doações. Por isso as pessoas vinham, dizia Bhakti Pramodhpur Goswami Maharaj. Aí criaram com membros de, de assembleias para cuidar dos templos de Bhakti Pramodhpur Goswami Maharaj, mas quem deles amava Bhakti Pramodhpur Goswami Maharaj com todo o seu coração, pelo Vaishnava que ele era? Não adianta decorar tudo. Quem sabe falar bem, não significa... Essa pessoa será honrada, mas isso não significa que ele tem Bhakti. Eles, eles não estão preocupados com quem tem Bhakti. Eles querem ouvir alguma coisa e achar que estão aprendendo. Esse é o método de julgamento. É por isso que quem pode dizer quem é Vaishnava e quem não é Vaishnava? Nós não podemos colocar isso nas mãos dos tolos. Não são os tolos que decidem quem é Vaishnava. Olha, aquele decorou todo o Bhagavatam. Vamos prestar reverências vamos decorar o Bhagavatam com ele. Que eles primeiros retifiquem a si mesmos antes de sair pregando. Dessa maneira, o que acontece? Esse pandita aprendeu tudo, estudou tudo e pensou, se eu receber o favor do rei, eu vou, todo mundo vai me convidar para dar Harikata. As pessoas vão querer ouvir minhas aulas. Então, ele foi até o rei Orajana. Eu aprendi o Vedanta, tudo, lá em Varanasi. Eu gostaria de recitar o Bhagavatam diante do Senhor. Porque era um rei piedoso. Esse rei era um rei piedoso, ele tinha uma certa realização e ele diz, Panditji, ó oh Pandita, você pode ler o Bhagavatam de novo e de novo, mas até hoje você não leu o Bhagavatam. E ele respondeu, não, mas eu memorizei tudo. Até hoje você não pode ler o Bhagavatam na minha frente, sinto muito, continue lendo", disse o rei para ele. Depois de seis meses ele veio, olha, seis meses depois eu li o Bhagavatam, o que, que você perguntar eu posso dar resposta, eu posso recitar o Bhagavatam na frente do Senhor? Eu ri de novo disse, você não recebeu a misericórdia do Bhagavatam, por favor volte para casa. Leia mais, receba a misericórdia e depois você vem recitar. E esse pandita fica impressionado, fica ansioso. Meu Deus, eu memorizei tudo, por que o rei está me insultando todas as vezes? Eu não posso dizer, eu não posso insultar o rei de volta, ele é um rei. Que problema. Então, finalmente, esse, esse brahman era muito pobre. Ele estava lendo o Bhagavatam e Vedanta. Ele estava se sentindo e ele decide ele consegue ele chega na conclusão que aquele estudo dele foi inútil porque os filhos dele estavam morrendo de fome porque ele não tinha nada ele fala meu Deus tudo que eu estudei é inútil e finalmente ele se é, Senti desapego, ah, esse mundo é inútil. Eu não vou ficar aqui, eu vou deixar tudo embora, vou embora, disse esse brahma, né? De novo ele foi para Varanasi, foi diante de Vishvanatha, da deidade de Vishvanatha. Por favor, eu quero fazer bhajana. Né? Tomou abrigo, talvez, de algum guru lá. E ali ele começou a recitar o Bhagavatam como eu, como um louco, diante de Surya Narayan Bhagavan, eu fazia isso de Shambhava. Eu recitava o Bhagavatam, às vezes, durante oito horas, sem parar. O Bhagavata, no Brahma Samhita, eu recitava sozinho. Seis horas, sete horas, o dia inteiro. Cozinhava um pouquinho e depois voltava a recitar o Bhagavatam. Porque eu sei, Chamada, que eu preciso satisfazer Deus. Eu não preciso receber benefícios para satisfar você. Talvez você possa me dar alguma doação, mas não é esse o meu ponto. Se você não der, alguma outra pessoa vai dar. Eu não estou interessado em receber doações, não é esse o ponto. Eu quero satisfazer Krishna. E agora, seis meses, oito meses se passaram. E o rei percebe. Aquele pandita que vinha aqui e ler o baguva, sumiu. E o rei foi se informar. Onde que foi aquele pandita? Todo mundo estava procurando. Ninguém sabia onde ele estava. E alguém tinha uma pista. Ó oh Maharaj. Ó oh grande rei. E acho que ele foi para Varanasi. Por quê? Ele foi... ele se detestou a vida material e foi embora. Abandonou tudo. E o rei ficou interessado. O rei quis procurá-lo. Desapego é bom, o rei pensou. Ele começou a procurar. Onde está? Onde está esse, esse pandita? E o rei procurou ele durante muitos anos. E finalmente ele descobriu esse pandita num lugar sozinho, vendo o Bhagavatam como um louco chorando. Eu entrou nesse lugar e prestou reverências deitado, disse, eu vim ouvir o Bhagavatam de você. Mas você disse que eu não era qualificado? Respondeu o pandita. Mas o rei falou, mas agora você está qualificado, você recebeu a misericórdia do Bhagavatam. Por favor, pronuncie o Bhagavatam para mim, porque agora você não tem desejos. E eu também deixei o reino e vim ouvir você. O Mahaprabhu diz para a Raya Ramananda, você pode deixar tudo, você pode ficar comigo, sim? Raya Ramananda diz, Ramananda diz, fique comigo para que eu me purifique, fique pelo menos 10 ou 12 dias, ou 12 dias. E Mahaprabhu responde para ele, como só 10 ou 12 dias? Eu quero ficar a vida inteira com você para você me purificar. Nós podemos ficar juntos em Jagannatha Puri para, desfru para é, é, desfrutar da misericórdia de Krishna. Mahaprabhu queria nos ensinar. Não puder realizar o Shastra eu mesmo. Quando o Guru Pada me entender que eu sou um tolo, que eu não tenho valor nenhum, que eu sou o idiota número um. Aí, finalmente, Ele vai me, me, me dar a sua misericórdia. Eu não preciso pedir misericórdia. O Guru pode ver isso. Eu posso até ficar longe dele, mas o Guru vai estar sempre comigo me dando realização. Quando eu, quando eu realizar que eu não sou nada, que eu não tenho valor nenhum, o Guru vai enxergar isso e vai me dar realização. A minha reputação em volta do mundo, né? o que as pessoas quando acham de mim nesse país ou naquele, ou naquele, isso não significa nada. Toda a sua reputação no mundo não pode ajudar você quando você abandona o corpo. Você deixa o mundo sem admiração de ninguém, sem nenhum tesouro, sem nenhum objeto. A vida inteira você queria trapacear as pessoas para que as pessoas achassem que você era elevado? Nenhuma propriedade virá com você, nem admiração dos demais. A única verdadeira propriedade é Bhakti, é Krishna-prema. Se você esquecer isso, não venha para mim, de Shambhava. Se você esquecer isso, não volte para mim. Por que, que você vem para mim? O que, que eu posso dar para você? Então, somente recitando o Srimad Bhagavatam, eu não posso receber misericórdia. Somente pela recitação do Chaitanya Charitramartha, eu não posso receber Guru Kripa. Como nós podemos ir até ler os Upanishads e ler um exemplo sobre isso, Upamani foi receber um serviço do Guru e o Guru disse para ele, você pode só voltar quando as vacas se tornaram cem, cem vacas e o Pamânio vai até a floresta. Onde tomar prachado, o que fazer. O que ele ia fazer, ele não sabia, porque o Guru falou, você vai ter que voltar quando as vacas se tornarem sem vacas, quando elas reproduzirem. Ele comia flores na floresta, frutas, e de vez em quando ele voltava para prestar reverências ao Guru. E o, o Guru falava, nossa, você está muito forte, muito gordo, o que você está comendo? E o Pamânio respondeu, Guru Deva, eu fui em umas vilas e mendiguei alguma coisa eles me deram alguma prachanda. Você está mendigando para você? Você deveria mendigar para mim? O que é que você tem? É tudo meu, disse o Guru. Essa é a ideia, não é? Tudo que você tem é meu, disse o Guru para ele. Tudo é do Guru, o Guru vem imediatamente. Se o Guru deva vir aqui, eu dou tudo para ele imediatamente vou embora se ele quiser mas eu não vou dar tudo para um, um falso Vashnava, entende? Muito bem, então o Guru de Upamanyu disse, você deveria está mendigando para mim, você não tem direito de mendigar para você, ele falou, ok Guru Deva, ele ia mendigar e dava tudo para o Guru, depois de dois meses, Upamanyu veio prestar reverências, o Guru falou, nossa, mas ainda está muito forte, o que você está comendo? Ele disse, olha, no começo, eu me indigava e dava para você. Não, disse o Guru. Você não pode agora me indigar de novo. Você me indigou para mim? Porque ele falou, eu me indiguei para você e te dei. E depois ele disse, é, eu me indiguei de novo. E fiquei com um pouquinho para mim. Aí o, o discípulo falou, então tá, então eu vou me indigar duas vezes e dá tudo para você. E depois, três meses passaram. Para receber a misericórdia do Guru, ele voltou. Gurudeva, por favor, me abençoe. Como você está se mantendo? Perguntou o Guru. Você pensa que você é muito. Você ainda está muito saudável, não? Está muito forte. Olha, eu estou tomando um pouco do leite das vacas. Ah, leite das vacas? Somente os bezerros podem tomar o leite das vacas. O Guru respondeu. Somente o bezerro pode tomar. Ninguém mais pode tomar de seguro. O Maharaj está dizendo que ele faz isso na goxala. O bezerro toma o leite todinho da, do, da, da vaca. Nós não temos o direito de tomar o leite dela. Nós não somos materialistas. Nós não tomamos o leite das nossas vacas. Isso é para serviço delas, não é para o nosso benefício de Shambhava. O Shambhaba está dizendo que ele não toma o leite das vacas da goxala dele. Então ele voltou para a história, não, você não tem que tomar o leite dela, os bezerros é que merecem esse leite, por que, que você está tomando? Ah, ok, Gurudeva, eu não, tô, não vou mais tomar leite. E depois de um certo tempo ele voltou. Opa, Manu, como é que você está me se mantendo? Então aqueles bezerros, eles tomam tanto leite, eles saem, um pouco de espuma da boca dele, eu coleto aquilo e tomo. Esses, esses bezerros são muito misericordiosos. eles estão babando esse, essa espuma por você. Entendeu? Você não pode aceitar isso. Não dê trabalho para os bezerros. O Gurudeva está testando ele, testando o discípulo. Ele testa o discípulo. O que fazer, o discípulo pensa. O Gurudeva mandou ele parar de comer tudo. Então ele estava pegando umas folhas na floresta, e algumas tinham até veneno. Estava com fome. Então, ele pegou umas folhas que tinham até veneno, ele não sabia, e mastigava essas folhas. E ele ficou cego por conta do veneno. O Pamane ficou cego. E, finalmente, ele caiu dentro de um poço vazio, porque ele ficou cego. E ele gritava, Gurudeva, Gurudeva me salve, Gurudeva me salve. E Gurudev não, o Guru não ficou sabendo, mas um dia o Guru ficou procurando. Cadê meu discípulo? o Ele saiu chamando pela floresta. Guru eu estou aqui, eu caí nesse poço. O Guru falou, como você caiu? Eu fiquei cego, como você ficou cego? Você falou para eu não comer mais nada? Eu estava com fome, eu comi uma folha e o veneno me cegou. Oh, meu filho! O guru, o guru tirou ele de lá e abraçou ele. Venha, venha comigo. Hum. Mas uma coisa que eu não disse, por conta desse Guru Seva extremo, antes que ele ficasse cego, Pamuni recebeu Brahma Tattva Gyan. Agni se manifestou e deram para ele conhecimento transcendental, deram Brahma Tattva conhecimento sobre o espírito. Então, quando ele voltou para o ashram, pela misericórdia do Guru, ele pode ver de novo. Porque o Senhor orou para o Senhor, por mim ele fez tudo isso, como Ramana tudo. Ramanujya ficou cego e depois disso ele pôde então, ver tudo, de... porque diante de Ranganatham, Ramanujacarya disse por conta do Guru Seva, ele foi fazer esses problemas. Então Ranganatha conseguiu enxergar. Né? O Upamanyu disse, o Gurudeva, eu gostaria de receber Brahma Gyan de você. E o Guru falou, você já tem Brahma Gyana. Você ouviu dos semi-deuses. Os Devatas se manifestaram para você. O, Paman, o, o Pamani falou, não, Guru Deva. Aquilo não é o meu Brahma Gyan. Eu ouvi deles, mas, eu, mas a realização eu preciso receber de você. Então, por favor, fale de novo sobre o Brahma Gyan de novo. Então ele sentou na frente do Guru. O Guru Deva falou. E depois de receber esse Brahma Yen, ele realizou o conhecimento eterno. Então, dessa maneira, nós podemos provar. Se você encontra um devoto que tem muito poder espiritual, muita realização, tenha certeza que ele recebeu a misericórdia do Guru. O mundo inteiro pode dizer o que quiser, que ele é ruim, que ele é bom, acusá-lo ou aplaudi-lo. Talvez ele esteja fora da sociedade, mas mesmo assim ele receba a misericórdia do Guru is a é um ponto muito, muito, muito, muito importante nós começamos com um verso um, um verso muito importante baktuna da escreveu yadideh hori pad srojo suda rasopan param hidayam satatam tayopam tayoj grama kathasakalambhi phalam Vaju Godramakana O que ele Vajugodrama. disse? Vajugodrama If you are interested to get raça, se você está interessado em receber Rasa. E receber esse prazer transcendental se se eu quiser quiser receber a prakriti rasa com todo o seu coração então você tem que deixar todas as conexões materiais não posso permitir que você se comprometa com a matéria e com a matéria e o prakriti Jagat não se Conectam. Eu poderia te punir. Eu posso colocar você em problemas de propósito. Para que você para procurar o seu benefício absoluto, como o Prabhupada Bhaktisiddhanta disse. O Gurudeva não vai poder fazer nenhuma concessão para o discípulo. De acordo com o bhajana, com o comportamento dele. Podem, é, milhares de gurus podem estar por aí. Mas eles não podem dar benefício para, nem para si mesmos. E não podem dar benefício para você. É por isso que o Shankara Bhagavan disse. Guru Goba Babu Shanti Shisho Vidtavaka Pitta Paharaka Dhulava Guru Devi Shisho Shanta Paharaka Existem incontáveis gurus no mundo. Eles caminham pelo mundo como chacais. Esses falsos gurus. Mas eles não podem te dar nada, eles podem só coletar bilhões de, de, de dólares. Um tempo atrás, um discípulo disse para mim de um país estrangeiro, ele contou que não sei quem queria doar não sei quantas mil rupias para alguém, para pra, pra, pra Bhakti Pramod Puri Maharaj. Mas ele descobriu que o dinheiro tinha sido mandado para um sannyasi, o dinheiro tinha sido roubado por um sannyasi. E Shambhava respondeu, muito bom. E ele estava chorando e Maharaj falou, por que você está chorando? O dinheiro não vale nada. Que bom que esse falso sannyasra roubou tudo. Assim você se livra disso. Um sadguru não pode se comprometer com o mundo material, não pode conceder nada ao mundo material. Caso contrário, nós não alcançamos o mundo transcendental. Ele pode tolerar os seus anartas se você for muito sincero, se você não for um trapaceiro. Ele pode ajudar você a fazer uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas não que os, que os, que os, que os espiritualistas vão pular no fogo em no nome da pregação. Mas na nossa sociedade, o oposto ocorre. As pessoas vêm. Eles gastam milhares de rupias para chegar até aqui, não é? Para aprender o achara o Siddhanta Vichar de nós. Se nós nos interessarmos pelo comportamento deles e tentar imitá-los, aí nós perdemos tudo. Por que, é que nós vamos fazer isso? Por quê? Nós vamos trocar o comportamento dos Vaishnavas puros pelo comportamento dos ocidentais ricos em troca de bilhões de dólares. Você vai descobrir que você não tem nada além de milhões de dólares. Se você for um falso guru que trocar o comportamento dos Vaishnavas pelo comportamento dos seus discípulos ocidentais, na hora da morte você vai descobrir que você está sozinho com um milhão de dólares. Isso é inútil. Faça então o que você quiser. Então, os verdadeiros Vaishnavas estão querendo receber puro, des puro desfrute espiritual. Eles querem deixar tudo que é material. As pessoas estão dispostas, as pessoas estão dispostas a largar tudo em troca do, do, do, do prazer espiritual. Mas você pode dar isso a eles? É isso que eles querem na verdade. Mas se você não alcança isso antes, como é que você pode dar isso a eles? Você vai dar filosofia falsa? Mas as pessoas que têm interesses pessoais, elas não querem escutar sobre isto. Então agora nós vamos voltar ao tópico do Avaduta, que está descrevendo os seus 24 gurus que ele encontrou pelo mundo. Que, you esse, know, caterpillar Então, esse, esse, esse sannyasa vaduta, avaduta significa o um sannyasa que está acima das regras. Ele disse que esse inseto que é capturado, por um, por um outro inseto e é colocado, é preso pelo outro inseto, ele pensa tanto, ele é uma larva, não? E as larvas, as taturanas, as, ah, la, ah, esqueci o nome, não. Um, lagartas, as lagartas, elas têm esse poder ela se tornou, a borboleta não, mas essa no, no caso se tornou igual ao animal que prendeu ela, com o um inseto que a prendeu. Porque ela ficou com tanto medo que ela se transformou nele, ela só meditava nele. Então, Udhava, ele vai tomar um banho sagrado ele vai ficar da cor de Krishna. Ele fica idêntico a Krishna. Eles já eram muito parecidos. Ele vai usar todos os, os ornamentos de Krishna, os, as roupas de Krishna. Krishna vai, Krishna vai deixar as roupas dele para ele e Udava toma tudo. Então, quando, quando Udava aceita as ordens de Krishna, Udhava mudou de corpo, mudou de forma. Ele mudou, de, ele alcançou a Swarupa. Nós estamos falando de sarupa Mukti. Sarupa Mukti é a liberação então, na qual as pessoas recebem a mesma forma de Narayan, de Vishnu. Ele não pediu isso, não me confundo. Ele recebeu a mesma forma, a mesma cor de Krishna, como uma bênção do Senhor, que deu essa prachada para ele, inclusive suas roupas, Krishna deu para ele. Tudo é possível em nome da devoção. Nós já explicamos que demônios, todo mundo sabe né? que eles são mutantes, eles, tá, eles mudam de forma, não é? Como Putana, Putana é muito feia e ela, ela assume uma forma que é igual a de Lakshmi. Ela perde a forma de réptil e aparece como se fosse muito linda. E a Shoda e Rohini Olha, nossa, que linda que ela é. Meu Deus, quem é essa mulher maravilhosa que brilha dessa maneira? Ela parece uma mulher que veio de Vaikuntha, dos planetas celestiais. Ela pega Krishna no colo e coloca ele no colo. Hirohini e Yashoda uh, se enganam e não dizem nada. Quanto, que beleza que ela é. Quem é essa semideusa? Mas Yashoda e Hirohini... Ninguém pode trapaceá-las. É um arranjo de Yoga Maya para que haja esse passatempo de Krishna. Então, então o passatempo não aconteceria se elas, se elas enxergassem. Quando você é trapaceado, é um arranjo de Mahamaya. Quando Yashoda e Rohini são trapaceadas, é um arranjo de Yoga Maya, não de Mahamaya. Não se confunda com isso. Quando nós somos iludidos, nós somos iludidos pelo. Por Mahamaya, por Durga, pela potência da ilusão. Quando algum associado eterno do Senhor é iludido, ele, é, ele cai nessa ilusão por conta de Yoga Maya. Por exemplo, Ravana, quando ele vai raptar Sita, ele não consegue raptá-la, na verdade. Ele rapta uma expansão, uma sombra de Sita, porque a verdadeira Sita desaparece dentro do fogo. E o irmão dele diz ah, para ele, por que, que você toma a forma de um sannyasi para enganar Sita? Por que você não toma a forma de Rama? Ele fala, ah, eu não sou tão tolo, eu quis fazer isso, tomar a forma de Rama. Mas quando eu comecei a meditar em em, em, em, Rama, em Rama, toda a minha maldade foi embora. Meu plano foi, começou a ir por água abaixo. Eu não consegui manter o meu ego, meus planos, minhas ideias. E eu não ia conseguir raptar Sita, porque eu meditava em Rama e todos os meus pecados foram indo embora. Esse desejo de raptar Sita se foi. Então eu parei de fazer isso e resolvi meditar na forma de um sannyasi, diz Ravana. Está escrito isso no Ramayana. Então, os demônios podem inclusive assumir a forma de, de, de Rama. Então, ao meditar nos pés de lótus de Krishna, ao meditar no Harikatha, ao ouvir o Harikatha e, e ficar digerindo ele, tentar pensar novamente nele, refletir sobre ele, introjetar o Harikatha e agir segundo o desejo do Vaishnava puro, nós nos, nos aproximamos de Krishna. Então, que estranho, não esse, esse inseto que se converte no outro? A lagarta ficou tão é, então, impressionada com aquele inseto que a capturou que ela se tornou um inseto então, igual a ele. Então, por conta de uma meditação profunda, as gopis as padayam se você não aceitar, se, se o Guru não vai nos aceitar, está escrito no Bhagavatam que alguns discípulos dizem para Krishna, nós vamos abandonar o corpo, pensar em você e chegar até você. Você não pode nos parar. Se você nos rejeitar, nós vamos nos sentar e vamos meditar nos teus pés de lótus. Nós vamos chegar até você. Ó oh, Krishna, Narada, ele vai pronunciar um Siddhanta comum. Ele vai dizer algo fácil de entender. De alguma maneira você tem que concentrar a sua mente nos pedilotos de Krishna. Ele está é fazendo um Siddhanta comum. Eles estão pensando sobre Krishna. Então, assim como até os demônios que desejam matar o Senhor Supremo, um, Rahu promete se vingar de Vishnu. Ah, da mesma maneira, Shukracharya quer se vingar de Krishna. Então ele vai dizer, o meu vigésimo terceiro guru é a aranha. Por que a aranha? O sannyasi vai explicar. Um dia, eu fiquei observando uma, uma aranha com toda atenção, e sai um, uma espécie de líquido dos lábios dela, da boca dela, e ela faz uma rede com isso. E mesmo a ciência mais avançada não consegue construir uma teia de aranha como a da, a, da, a, da, a, da, a da aranha. O que uma aranha pode fazer, os cientistas não conseguem fazer. Como o que as abelhas também fazem, a ciência não pode fazer. As, as, a ciência não pode... É coletar mel das folhas, das não, flores. Elas você, não conseguem produzir mel. Não tem máquina para fazer isso. Você tem que depender das abelhas para isso. Você tem que depender do de guru dos Vaishnavas. Talvez você tenha dinheiro. Mas se você está interessado, você vai precisar depender do Vaishnava, daquele sado miserável que você Acha que pode até ignorar. Caso contrário, você pode continuar nascendo e morrendo. Se você for até o Shastra sozinho, você não vai entender nada. Somente o Sado pode coletar o néctar dos diferentes manuscritos e explicá-los para vocês é por isso que está escrito o que está escrito que diz esse mantra os Vaishnavas podem extrair o creme do, do, do oceano do conhecimento. O Bhaktivedanta Thakur era é chamado o sétimo Goswami. Ele vai bater todo o oceano do Shastra. E ele vai obter o conhecimento escrito. Ele vai resumir o conhecimento escrito pelos Goswamis e nos, da, nos trazer essa essência. Mas nós somos tolos, nós não conseguimos ver nada sem eles. Nós não vemos o tesouro imenso que está ao nosso redor. A Gaudiya Mata transcendental, a verdadeira Gaudiya Mata. Ela é tão rica que nenhuma outra sampradaya consegue coletar. Por tempo, infinito eles não conseguem alcançar o tesouro que está dentro do Gaudiya Siddhanta, da filosofia Gaudia. O tesouro é tão imenso, um tesouro imenso, mas nós não conseguimos entrar na Gaudiya Mata. Para entrar na Gaudiya Mata, eu preciso de algumas qualidades que eu não tenho. O que eu estou vendo, se eu conseguir enxergar a verdadeira Vrindavana, ela é toda feita de joias espirituais. Eu estou dizendo uma coisa real. As pessoas que estão entrando na gaudiamata Mata e dizendo que são devotos sem realizar nada disso, eles estão fora da Gaudiya Mata, na verdade. Se você realmente vai atrás de coletar dinheiro, você não está na gaudiamata Mata, porque a Gaudiya Mata já é o tesouro transcendental. Você não pode manter a gaudiamata Mata com coisas materiais. Então, até os Mayavadis, a Shri Sampradai, eles podem dizer isso. Eu posso dar um exemplo prático, eu não estou inventando nada. Você pode procurar se isso é real, pesquisar. Em Varanasi, tem duas universidades principais, preste atenção. Você pode até escrever. Em Varanasi tem duas universidades principais, uma é BHU, Nasi Hindu University ela foi doada e criada por Madan Mahamma que amava Prabhupada Bhaktivedanta ele disse, nunca na minha vida eu encontrei um guru eu abaixei a cabeça na frente de ninguém somente diante de Bhakti Siddhanta Kuprabhu Prabhupada. e a outra chama-se Kandananda University mas a BHU é muito mais elevado. A Kandananda University não é tão elevada. Talvez que você, você pode colar lá. Dá para você colar nessa outra faculdade. É um exame inútil. Eles não são tão rigorosos. Mas essa Kandananda University, o comitê dessa universidade. Muitos devotos da Gaudia vão lá. Ele disse, você pode arranjar um professor do qual nós podemos aprender o Gaudiya Vedanta? Isso é um fato. Eles pediram para o reitor, você pode arranjar um professor de Vedanta, do Gaudia Vedanta, que nós podemos aprender aqui. Eles fizeram um encontro, uma reunião e disseram, nós sabemos eles disseram isso, nós sabemos, que o Gaudia Vedanta é o mais elevado tesouro que existe na sociedade. Mas se você apontar um professor, nós vamos ter que pagar para ele um, uma laca e vinte mil, a gente não pode pagar isso. Porque ninguém, quer. ninguém aprendeu o Gaudiya Vedanta. Nós podemos arranjar para vocês alguém que ensine o Ramanujya Vedanta, o mais popular, mas o Gaudia Vedanta nós não podemos pagar. Nós não temos alunos interessados. Se os alunos não pagam para aprender, como é que a gente vai pagar um professor? Eles disseram isso. Nós estaríamos muito interessados em achar um professor da Gaudia Vedanta. Eu sei que existe algum professor da nossa sociedade, eles não querem dinheiro, não querem nada. Mas se os alunos não vão, como é que eles podem contratar um professor? Eles disseram isso. Nós sabemos que o Gaudiya Vedanta Sidanta é o mais elevado. O que os Goswami escreveram é o que é de mais elevado ninguém pode superar. Não tem semideus que possa bater esse Sidanta. É um tesouro imenso que está escondido na Gaudiya Mata. Mas quem vai querer aprender? Esse professor, esse diretor, disse você deveria ficar triste, você é da Gaudiya Mata. Você é da sociedade da Gaudiya. Você deveria se sentir responsável por isso. Por que as pessoas não estão, estão atraindo? Hum? que as pessoas não querem aprender isso? Nós estamos lamentando. Nós estamos Todos aqueles que são todos, líderes, todos, líderes, os líderes da Gaudiya são responsáveis porque responsáveis. eles não estão vivendo esse exemplo. Então, as pessoas não querem aprender isso. em troca de pratista, em troca de fama mundial, eles estão arruinando o verdadeiro Siddhanta da Gaudiya E eles podem falar o que quiserem para mim. Eu não estou nem aí, diz Shambhava. que esses falsos Vaishnavas estão arruinando tudo. Então, a, a aranha, ela me ensinou a fazer toda essa... Essa teia, ela faz uma teia gigantesca e depois ela mesma engole a teia que ela faz. E nós vamos explicar o porquê que ela faz isso amanhã. Eu disse que você o que, que eu disse ontem de Xambaba? galitam, palam, galitam, Lembre-se desse verso. If you like to cross over the ocean. This life, you get this facility, try to avail. Not like foolish and idiot, don't waste your time. This life you don't